Olá! Para fazer o upload de um vídeo no YouTube, você deve primeiramente fazer o login. Feito isso, você clica em Carregar. Clique em Selecionar arquivos para enviar e escolha o arquivo desejado. Faz as alterações Espere o vídeo carregar e clique em Publicar. Bom, é isso e obrigado.